Deus fez apenas mais uma pessoa só para você, mas hoje em dia, a cada dois anos, Ele continua fazendo mais uma pessoa só para você. Se duas pessoas felizes se encontram, então, pode haver algo maravilhoso acontecendo entre elas. Se você simplesmente se tornar amor, não amar alguém, então você conhecerá a natureza do amor. Como você sabe que a pessoa com quem você está é a pessoa certa para você? Oh, popular, hein? Certa vez, Shankaran Pillai estava no jantar da família e quando todos se acomodaram para jantar, ele se levantou diante da mesa e anunciou, vou me casar com a Lucy, que mora do outro lado da rua. Espero que esse não seja o nome. Então, o pai disse, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela não tem nada. Ela parece um mendigo. Você vai se casar com aquela Lucy? A mãe disse, O quê? Você vai se casar com aquela Lucy? O tio... Os tios sempre se intrometem nesse tipo de assunto, sabe? O tio disse, O quê? Você vai se casar com aquela Lucy? Você viu o cabelo dela? Parece falso. A tia, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela está sempre maquiada. Você vai se casar com aquela mulher maquiada? O garotinho, o sobrinho não pode ficar de fora. Ele disse, você vai se casar com a Lucy? Ela nem sabe o que é cricket. Como você pode se casar com ela? Pillai se manteve firme e disse, sim, eu vou me casar com a Lucy. Todos perguntaram em uma só voz, por quê? Ele disse, porque ela não tem família. Não existem muitas opiniões para enfrentar. Então, quem é a pessoa certa? Eu não quero tirar todo o romance da sua vida. Mas, deixe-me dizer isto, não existe pessoa certa neste planeta. Se você entrar nesse tipo de mentalidade real, eu encontrei a pessoa certa, ou logo você vai ficar desapontado. Você precisa entender que não existe pessoa certa. A primeira coisa é ver se eu sou a pessoa certa. Sim, eu sou a pessoa certa. E não existem pessoas certas neste planeta. Se você entender, você tem seus disparates, eles têm os disparates deles, nós podemos ajustar disparates com disparates e seguir. A coisa mais importante é você se levar a um lugar onde a sua experiência de vida é simplesmente agradável. Por você mesmo. Você é maravilhoso. Agora, vamos ver o que é atraído para este aqui. Se você for realmente maravilhoso, as coisas acontecerão de todas as maneiras. Estou dizendo. E isso tudo é uma coisa americana de que existe uma alma gêmea em algum lugar. Deus fez apenas mais uma pessoa só para você. Mas hoje em dia, a cada dois anos, ele continua fazendo mais uma pessoa só para você. Obviamente, Deus está cometendo muitos erros com você. Veja, o corpo precisa de um parceiro, é compreensível. Talvez, psicologicamente, você também precise de um parceiro, é compreensível. Emocionalmente, você precisa de um parceiro. A sua alma não pode precisar de um parceiro, então a alma não precisa de um parceiro. Nem alguém foi feito perfeitamente para você, ok? Se você investir um profundo senso de envolvimento, algo maravilhoso pode acontecer por causa do seu envolvimento. Não porque outra pessoa seja fantástica, não. Mesmo se você escolher um tolo, na verdade é fácil dessa maneira, se eles não fossem estúpidos, por que eles viriam até você em primeiro lugar? Não, não, não. Eu só estou sendo maldoso. Portanto, mesmo que você escolha um tolo, não importa. Se você se envolver, isso pode se tornar algo muito bonito. Você escolhe a pessoa mais inteligente do universo, e isso pode ser um desastre. Então, não pense em termos de, sabe... Seja lá o que for essa bobagem de feitos um para o outro. Não. não. Você escolhe o oposto, na verdade. Mas depois de algum tempo, depois de um pouco de tempo, você lentamente começa a esperar que eles sejam exatamente como você. Esse é um erro grave. Porque se mais uma pessoa se tornar igual a você, você não será capaz de suportá-la por dois dias. Ninguém é como você e isso é bom. Não procure por semelhança, não é necessário. É por causa da diferença que você se envolve, não o contrário. <risos>